Boa noite, gente. Bom, meu nome é Perla, sou Perla Ribeiro. É, trabalho nessa área da infância e da adolescência já há bastante tempo. Fui do movimento de meninos de rua, trabalhei no centro de defesa aqui do Distrito Federal, fui da Associação Nacional do Centro de Defesa. É, fui, na gestão passada, subsecretária de políticas para crianças e para adolescentes. E, e hoje estou aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, né? de formação sou cientista política, mas a minha área de atuação sempre foi políticas públicas, direitos humanos e direitos humanos de criança e adolescente. É, me pediram para a gente conversar e iniciar esse processo aqui de diálogo é, falando um pouco é, da doutrina da proteção integral. Eu acho que assim muitos de vocês obviamente já ouviram falar, é, já tiveram contato com esses conteúdos, é, mas eu acho que é fundamental a gente entender que o porquê do conselho tutelar, né? Eu vejo aqui algumas pessoas falando, mas se eu moro em tal lugar, é, eu posso estar no outro lugar? Existe um porquê que esse conselho tutelar? está numa, numa localidade. Existe um porquê é, se escolhe as pessoas daquela comunidade. Né? Porque, quando se pensou na figura do conselheiro tutelar, se pensou na figura da comunidade que zelasse pelos direitos da criança e adolescente. Isso foi uma inovação na época. Né? E, e isso vem dentro de todo um processo de uma concepção que muda completamente na visão da, a visão da infância e da adolescência, né? que vem com, então, a doutrina da proteção integral. E aí eu vou trazer um pouco do histórico. Inclusive, se vocês olharem é, no próprio edital, ele traz algumas matérias, né? E me chamou a atenção que eles colocam a Declaração Universal dos Direitos da Criança, mas não põe a Convenção. A Convenção é o nosso instrumento mais importante da perspectiva dos direitos da criança e do adolescente. É a partir de todo o trabalho da Convenção que a gente tem o artigo 227 da Constituição. Né? E... A regulamentação do artigo 227 é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, me chamou muita atenção não ter a convenção. Né? Mas, quando a gente pensa todo esse processo, e é importante, é claro que vocês estão, vão estudar para a prova, né? e aí tem todo o método concurseiro, que muitos de vocês já conhecem. Mas eu queria muito que vocês é, percebessem essa, esse processo de concepção, quando a gente pensa a partir da concepção do que a gente está dizendo, muitas pegadinhas, a gente não vai cair, porque a gente tem clareza da concepção que o estatuto traz, que a Convenção dos Direitos da Criança traz. Né? É, então, pode passar? Né? Tudo iniciou, gente... É, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? onde, que, onde diz, no artigo 1 que todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Por que estou que dizendo isso? O Estatuto ele nasce no cerne, na concepção de direitos humanos. E isso é algo que a gente precisa ter na nossa atuação. Tá? É, quando a gente fala de direitos de criança e adolescente, a gente está falando de direitos humanos de criança e adolescente. E isso muda toda uma concepção das políticas, da, da, da compreensão do que é ser criança e do que é ser adolescente. Pode passar, né? Só <risos> E aí, é, em 1989, a gente tem a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. Porque desde a Declaração Universal, qual é a diferença de uma declaração e de uma convenção? Vocês sabem? É, uma Declaração das Nações Unidas, é, na verdade, é um instrumento onde os Estados Partes declaram o respeito a determinados direitos. Então, a Declaração dos Direitos Humanos é uma declaração desses Estados-partes. Mas uma convenção ela obriga o Estado, no momento que, se tem uma convenção e o um Estado ele assina, ele aceita ser signatário da convenção, ele tem que trazer para dentro da sua normativa interna os princípios daquela convenção. Então foi isso que o Brasil fez, né? E, e foi um processo muito interessante porque foi um processo meio paralelo, né? Desde é, mais ou menos da declaração dos direitos da criança é, e, e foram foi amadurecendo esse processo da concepção da criança, da adolescente, né? e a convenção ela traz o paradigma então da proteção integral ela traz o paradigma da criança enquanto sujeito de direitos né e em processo de desenvolvimento e, e esse processo internacional já estava acontecendo né tanto que a, a convenção é de 1989 mas a nossa constituição em 88 ela já traz no artigo 227 toda a compreensão do que a concepção da Convenção estava trazendo na época. Então, esse movimento... Né? E aí é importante a gente entender os processos. Né? Isso não se dá simplesmente a partir é, de uma normativa fria. Isso se deu através de processos de mobilização no Brasil e no mundo, de pessoas que trabalhavam com direitos de criança e adolescente, de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, que já não, é, é, que já não estavam satisfeitas com o que as legislações traziam em termos da visão da criança e do adolescente. Aqui, no Brasil, a gente teve uma incidência muito grande do movimento de meninos, meninos de rua, né? que eram educadores que trabalhavam com essas crianças e percebiam que a concepção tutelar ela desprotegia, né? ela sujeitava a criança e ela não via aquela criança como um ser, como um sujeito de direitos. E a partir dessa luta, desses movimentos, dos próprios juristas, é, da pastoral da criança, pastoral do menor, que foram, to, foi todo um processo desencadeado E isso, obviamente, tem a ver com o processo de redemocratização no nosso país também. Né? Porque um dos princípios da convenção, a gente vai ver, é o princípio da participação. A importância da participação. E o conselho tutelar é fruto desse entendimento também da importância da participação. Tá? É, pode passar? Então, como eu disse para vocês, das mudanças paradigmáticas, né? a essência da Convenção dos Direitos da Criança coloca para o mundo uma mudança paradigmática. Sai a criança como objeto de tutelo, que é da doutrina da situação irregular, e entra a concepção da criança enquanto sujeito de direitos, que é a doutrina da proteção integral pode passar. Quais são essas mudanças que a gente observa, né? Do ponto de vista doutrinário, então antes, com o Código de Menores, né, também no Brasil e também, enfim, outras legislações do mundo, você tinha essa situação irregular onde a legislação ela voltada para aquela criança, para aquele adolescente que estava fora das normas, sociais estabelecidas. As crianças ao longo da história elas sempre foram vistas. É, é, existe até um estudo de uma socióloga é, do Ceará onde ela traz as representações da infância ao longo da nossa história. Né? A criança ela sempre foi vista ou como é, um potencial para o trabalho, né? então, para o trabalho infantil, para trabalhar, ou como uma possível ameaça. Né? Então, aquela criança que estava fora dos padrões socialmente aceitos, ela era vista como um possível problema. Né? E, para eu intervir enquanto Estado, eu, precisaria, eu precisava ter políticas, na verdade, é, que, de correção correcionais né? então a gente tinha por exemplo é, antigamente as febens a gente tinha as febens tem uma, uma foto do Saramago por exemplo que tem um berçário porque o juiz tinha o um pleno poder de destituir o poder é, poder familiar né? e destituir simplesmente pelo fato da criança da família ser pobre. Então, a pobreza era uma das principais questões para retirar as crianças das suas famílias. E essas crianças iam para esses lugares e permaneciam. Né? Então, você tinha as instituições totais, onde tudo era feito, né? por isso essa concepção de internato, de orfanato, né? nessa perspectiva do controle dos corpos dessas crianças. Tá? Ela tinha um caráter muito filantrópico. Por quê? A gente, a gente começa a perceber que, ao longo da história, quando o Brasil vai se desenvolvendo, essas crianças passam a fazer parte da rua, né? porque as condições é, sociais é, e econômicas das suas famílias são complicadas né? e eu preciso ter alguém nesse estado que vai cuidar dessas crianças porque eu não, eu não posso ter essas crianças desse jeito e a forma de lidar com isso sempre foi de trazer para uma concepção de caridade né onde o Estado de certa forma financia, financiava, né, isso, né, se desresponsabilizava enquanto pensar aqueles, enquanto sujeito, isso nem era pensado à época, né, porque ele era um problema social, né, e eu tinha as instituições é, religiosas por meio da caridade para cuidar. Não é à toa que a gente tinha a roda dos expostos, né, onde para esconder toda essa é, construção social né? e todo esse, esse processo também de controle social. Porque essas crianças que eram colocadas nas rodas de expostos eram filhas é, enfim, é, fora do casamento, né? eram filhos às vezes das freiras, né? e para isso eu precisava esconder isso da sociedade. E, atualmente, com a proteção integral, eu penso a partir do quê? Da política pública. Então, você tem um fundamento, um fundamento anterior assistencialista. Né? O atual é baseado nesse direito subjetivo, nos direitos humanos, no reconhecimento da criança enquanto sujeito, e de sujeito dentro de um processo específico de desenvolvimento que eu tenho que respeitar. Porque nós, adultos, temos muita, e o que a gente chama de adultocentrismo, é que a gente pensa o mundo a partir do nosso umbigo. A gente não pensa o mundo a partir da criança. Né? A gente não escuta a criança, no que ela tem para dizer. E a criança tem muita coisa para dizer para a gente. A criança sabe plenamente dizer sobre a realidade que ela vive, sobre as condições que ela vive... E a gente simplesmente não escuta. Né? Então, é, reconhecer esse processo da criança é, dentro do seu processo de desenvolvimento é muito importante. Porque isso faz com que eu tenha uma outra forma é, de me comunicar com essa criança. Né? Porque se eu sempre olho a partir de um, de, um, de um olhar em que eu sou adulta, ela é criança, então ela está falando é menos importante do que se um adulto está falando é, eu caio num equívoco muito sério né? e muito comum muito comum a fala da criança sempre muitas vezes é silenciada né? muitas vezes não é escutada e a gente tem uma lei hoje que chama lei menino Bernardo porque a voz do menino Bernardo foi silenciada por muito tempo né, onde ele pediu socorro para vários órgãos do sistema de garantias e ninguém atendeu até o dia que ele foi morto, assassinado. Por isso que a lei dos castigos físicos físico, chama a Lei Menino Bernardo. Né? Então, a escuta dessas crianças é muito importante. É... A centralidade de local, né? Anterior era o judiciário, era o juiz. O juiz tinha um pleno poder sobre a vida dessas famílias e das crianças, né? Agora, a centralidade é o município, porque a política pública ela precisa acontecer no município. A descentralização também é um princípio, né? Porque antigamente também com no Código de Menores, toda a política era decidida aqui por Brasília né? e era disseminada para o resto do país. Só que é no município que essa criança vive, é ali a realidade dela. Né? É ali que eu tenho que construir toda essa relação é, de políticas públicas para atendê-la né? e para atender, enfim, sua família. É, então, assim, o poder decisório era centralizador, hoje ele é participativo. Né? Que eu, eu falei sobre a questão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vem dessa concepção da participação, assim como o Conselho de Direitos. É, institucional era estatal, predominantemente, hoje de cogestão entre sociedade civil também, né? Estado e sociedade civil. A organização era hierárquica né? e hoje a nossa concepção, ou pelo menos o que a gente tenta trabalhar, né? e, mas está na legislação nossa, é em rede, é horizontal. Né? O conselho tutelar ele não é mais nem menos que o juiz, não é mais nem menos que o Ministério Público, não é mais nem menos que a Secretaria de Educação, que a Secretaria de Justiça, né? Enfim A rede Ela deve ser horizontal Agora A gente sabe que uma coisa É o que está na lei Outra coisa é o nosso processo Cultural, histórico, social E isso é algo que a gente vai Enfrentar todos os dias Isso é algo que a gente enfrenta Desde 1990 Todos os dias né Quem é conselheiro aqui sabe Né Infelizmente, a gente tem essas questões hierárquicas na nossa sociedade. Mas, dentro da perspectiva da lei, isso não existe. Tá? É, e a gestão antes era monocrática e hoje, obviamente, democrática. Pode passar. Vou tentar ser mais rápido aqui para chegar. Isso aqui, gente, é, depois eu até posso deixar esses slides com você. É só um pouco da cronologia que vem desde 1919. <risos> com relação a normativas e a, a congressos que aconteceram para se chegar na convenção pode passar Dani é, em 59 antes até da convenção né bem antes a gente tem então a declaração eu falei um pouco é, na perspectiva dos direitos da criança a declaração impulsiona os Estados a pensarem a criança, mas ainda não tinha essa prerrogativa de ser sujeito de direito mas era uma declaração de entender a criança como um ser que deve ser respeitado na perspectiva dos direitos humanos pode passar então a declaração ela traz esses princípios Tá? Eu vou, isso aí eu vou, vou deixar com vocês, pode passar, que eu quero chegar mais que... Nos princípios do, da, da Convenção dos Direitos da Criança, tá? esses quatro princípios são fundamentais para a gente entender a concepção dos direitos da criança e do adolescente, que é o princípio da sobrevivência e do desenvolvimento, o princípio da não discriminação o interesse superior da criança e a participação. A participação, ela vem como cerne, como um princípio da convenção. E aqui eu estou falando da participação de crianças e de adolescentes, tá? Pode, falar, pode passar. É, dentro do princípio da sobrevivência e do desenvolvimento, né? No artigo 6º da Convenção, ele traz Os Estados-partes reconhecem que toda criança tem um direito inerente à vida. Os Estados-partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da criança. As medidas que tomam os Estados-membros para preservar a vida e a qualidade de vida das crianças devem garantir um desenvolvimento com harmonia nos aspectos físico, espiritual, psicológico, moral social, considerando suas aptidões e talentos. Pode passar. Então, para o princípio né, relacionado à sobrevivência e ao desenvolvimento, eu tenho duas políticas que são políticas fundamentais para garantir, que são as políticas sociais básicas, né? então, política de saúde, Política de educação, política de cultura, esporte e a política de assistência social, né? que a gente pode falar que também é, as políticas de proteção social. Né? Então, as políticas públicas no Distrito Federal, aí é uma pergunta que eu faço a vocês. Estão estruturadas de acordo com o que pregoniza a Convenção? Essa é a pergunta que eu vou fazendo para vocês. Pode passar, Dani. Né? Quando quiser interromper, gente, pode, tá? A gente vai dialogando, tá? Bom, com relação ao princípio da não discriminação, a Convenção traz no artigo 2 né, que é, assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais, né? E os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição das atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais representantes legais ou familiares. Então, o princípio da não discriminação é algo que tem que estar também muito fortemente na atuação de vocês enquanto conselheiros tutelares. E aqui, gente, eu quero fazer um adendo para uma questão. Às vezes, pessoalmente, a gente pode até ter algum tipo de opinião. Mas na minha atuação enquanto conselheiro, isso não importa. Eu tenho que seguir o que está preconizado na lei. Eu digo isso porque, às vezes, é, por exemplo... Chega um caso no conselho tutelar de um casal homoafetivo de adolescentes. Onde uma menina vai fazer uma denúncia do seu pai porque ela apanhou, porque ela revelou para a família que ela é homossexual e o pai bateu nela. E, às vezes, o conselheiro, por não saber lidar ou por... acha que aquilo está certo. Vocês acham que está certo? Então, entender aquela adolescente que está trazendo né, Que ela é sujeito de direitos Que ela está trazendo uma declaração, por exemplo De uma violência em que ela sofreu Eu tenho que acolher E tenho que fazer, enfim, estudo de caso Tenho que conversar com essa família né, Independente do que eu acho, Enquanto crença minha da, da minha moral e assim para tudo é muito comum a gente já chegar e, e, e, e essas construções culturais que a gente vive porque a gente a gente é fruto dessa sociedade a gente é fruto de uma sociedade machista a gente é fruto de uma sociedade homofóbica né e às vezes isso vem às vezes a gente vem já começa a culpabilizar a situação daquela família ah, mas também essa família ah, essa mãe gente, não cabe o trabalho é técnico o trabalho é de acolhimento e o trabalho tem que ser profissional né? entendendo a partir desses, desses preceitos que a gente está dizendo aqui a partir da concepção de direitos humanos tá? É, pode passar Está meio ruim aí para ver, né? Mas, enfim, a nossa prática profissional está livre de qualquer tipo de discriminação, e aí vamos citar quais sejam: de gênero e orientação sexual, de raça e etnia, de crença, de origem, de razão em razão de deficiência ou outras. A gente tem que se colocar nesse papel todo momento. Todo momento tá? De questionar como que a gente está atuando. Cuidado, gente, com os relatórios. A gente às vezes pega relatório cheio, cheio de de valor, entendeu? A partir do que o conselheiro está achando daquela situação. Não cabe ao conselheiro fazer isso. Cabe ao conselheiro narrar e colocar os fatos que ele pegou interpretar os fatos a partir do que ele acha não cabe aliás, não cabe a nenhum profissional isso não é ser profissional e isso faz com que muitas atividades é, acabem perpetuando violências institucionais acabem perpetuando é, discriminações isso a gente tem que ter muito cuidado é muito comum, né? É muito comum isso acontecer. Basta ver um caso que aconteceu aí recentemente, por exemplo, do Neymar, com as opiniões todas a respeito dessa moça, que ninguém sabe, ninguém conhece, né? Mas todas as opiniões, a valoração moral toda, né? já dita do que ela é e deixa de ser. E isso é comum acontecer, gente. E a gente tem que ter cuidado com isso no nosso fazer profissional. Muito cuidado. Tá? Então assim, interpretar, não, é o fato, é o que estão te narrando. Né? É o que você está observando ao ir lá conversar com a família, ir lá observar como é que a criança lida com a família. E fazer o estudo, conversar com a rede, né? porque é muito importante. É, trabalhar junto com a rede de estudos de casos. As situações são extremamente complexas. Né? Vocês vão ver, é, por exemplo, das violações de direitos, é, dificilmente uma, uma violência vem sozinha. Né? Porque a violência ela é multicausal, né? ela é estruturante, infelizmente, na nossa sociedade. Ela tem essas raízes... É, é, dentro da, da questão da desigualdade social, dos problemas é, dessa estrutura machista, sexista, enfim. Tudo isso racial, da discriminação racial, tudo isso vem. E a gente tem que ter muito cuidado é, com esse fazer. tá? Pode passar, Dani. Com relação ao interesse superior, né? A Convenção ela é muito sábia ao trazer esse princípio, que todas as ações relativas à criança, levadas a efeito por autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o interesse superior da criança. Quando as instituições públicas ou privadas, autoridades, tribunais ou qualquer outra entidade tomar decisões acerca das crianças, devem considerar aquelas que lhes oferecem o máximo de bem-estar social. Esse interesse superior da criança significa que não é o interesse da família, é o interesse da criança. Por quê? É, eu, enquanto vocês, né, no caso, enquanto conselheiros tutelares, vocês vão ter que ter muito cuidado para entender... Qual é o interesse superior da criança? Onde que é o melhor lugar para essa criança estar naquele momento? Né? Diante, obviamente, do que vocês vão fazer de, de estudo de caso né? e de, de, do relatório que vocês vão observar e né? que vocês vão atender. Não é o interesse do pai... Não é o interesse da mãe, não é o interesse do responsável, é o interesse da criança, para o desenvolvimento dela, tá? E às vezes essa, essa decisão não é uma decisão fácil, né? Pode passar. É, então, a nossa prática profissional está pautada no interesse superior da criança os atendimentos que a gente faz na implementação das políticas e no orçamento público. A gente observa o interesse superior da criança? Né? Pode passar, Dani. Né? E, por fim, que é o direito à participação? No artigo 12, a Convenção fala que os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões em função da idade e maturidade da criança. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo que afete a mesma. Quer diretamente, quer por intermédio de um representante Ou órgão apropriado Em conformidade com as regras processuais da legislação nacional A convenção traz isso, gente, em 89 né? Isso aqui é um processo, é uma revolução para mim de, de, de pensar que em 89 a convenção traz com essa clareza o que a gente está dizendo de reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos isso significa, aí uns vão falar assim ah, mas então tá, então deixa a criança decidir tudo as pessoas esquecem que quando a gente fala que a criança é sujeito de direito existe uma questão que é que ela está em processo de desenvolvimento, peculiar do desenvolvimento então eu tenho que respeitá-la a partir daquela daquela da condição de desenvolvimento que ela está. Não no sentido de que eu, adulto, sou superior a você, mas se você tem três anos, eu vou te escutar, eu vou desenvolver formas de escuta para você com três anos, que vai ser diferente da forma de escuta de um de dez, que vai ser diferente de um de dezesseis. Mas eu preciso escutar, porque eles são sujeitos dentro desse processo. Né? e essa é a diferença crucial entre uma visão tutelar onde a criança é simplesmente um objeto que vai, que volta que não dá opinião né? que eu arrumo como eu acho que ela tem que sair de casa ponho, tiro não pergunto não, não, não pergunto sobre como que ela está se sentindo né? como que ela se vê nesse processo eu simplesmente ponho o que eu acho porque ela é meu objeto, que eu levo e carrego para onde eu quiser. E eu tiro a subjetividade dessa criança, eu tiro o potencial dela, eu tiro o potencial de criatividade quando eu faço isso, de se desenvolver. Né? Porque toda criança ela tem a sua potencialidade de se transformar no que ela quiser. Né? E que ela precisa ser respeitada enquanto criança, mas também pensando... No processo de desenvolvimento dela é quando ela chegar na vida adulta Uma criança que eu coloco sobre meus moldes o tempo inteiro Qual é a oportunidade de desenvolvimento que eu estou dando para essa criança? Né? Enfim, estudos já dizem que pais que são extremamente protetores Criam crianças inseguras né? Os psicólogos já falam sobre isso então, é nessa perspectiva do respeito a essa criança enquanto sujeito que a gente traz também essa, essa importante é, questão que é a participação. Pode ninguém. Ele está ali para zelar pelo direito da criança. Portanto, ele, a preocupação primordial dele é pela proteção. E, em casos de violência, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Porque muitas a gente costuma dizer, né, é, com relação à violência, que a responsabilização ela é importante, mas a responsabilização ela deve ser protegida. Pode acontecer sem ter um olhar protetivo. E a proteção, ela é fundamental, porque a proteção dessa criança que sofreu qualquer tipo de violência, ela tem que estar no foco. E muitas vezes, infelizmente, a rede, até a própria opinião pública, ela pensa muito mais na responsabilização, né? É com relação à violência sexual ou à violência com, contra a criança no Brasil não é que é maravilhosa, não né? a gente tem muitos problemas mas a gente tem que sempre ter o cuidado de pensar na proteção né? porque a primeira coisa que as pessoas pensam num caso de violência é prender o fulano ou a fulana mas e a criança nesse processo? quem é que está preocupado com a criança? onde que está essa criança? com quem está essa criança? Ela está protegida? Ela está sendo cuidada? Ela está podendo ir para a escola? Né? A gente teve um caso agora, recente, de um policial militar dentro de uma escola militarizada que supostamente né, teria mandado mensagens para uma, uma adolescente. Né? Todo mundo falou nesse, na, não, já respons... ele já foi afastado, ok, ele foi afastado. E essa menina? Eu encaminhei ela para um padre para conversar. Eu conversei com a família. Eu estou sabendo se essa, criança, se, essa, se essa adolescente está protegida. Ela voltou para a escola. Como que ela voltou para a escola? A escola foi um espaço protetivo ou não foi? Está sendo protetiva? É essa a preocupação do Conselho Tutelar. Né? É claro que se o autor da violência foi afastado, isso também é uma medida de proteção, por isso que o Conselho Tutelar tem que acionar a polícia, porque esse é o papel da polícia. Mas esse é um aspecto, ele sozinho não basta. Né? Pode ir. E aí dos princípios né, da participação, a gente tem, é, e aí uma pergunta né, com relação aos conselhos de direito, das instâncias de deliberação das instituições, é, no cotidiano do funcionamento dos serviços, na nossa prática profissional está pautado pelo direito da participação de criança e adolescente? Eu levo em consideração o que essa criança, que esse adolescente está dizendo, quem trabalha dentro de escola? Isso. A escola não houve, não. Eu já trabalhei como educadora social. E assim, o que mais me doía era isso, porque eu estava em contato direto com as crianças. E a escola não ouve. Inclusive é essa escola que hoje mentalizada. É minha filha estuda lá. Era amiga dessa menina. Uhum. E assim, realmente a escola não ouve a criança. Né, tudo, é tudo de um professor. O professor falou, acabou. O professor chegava a expulsar 20 crianças de uma vez só. As 20 fizeram a mesma coisa? Então, é, o que me doía muito dentro da de escola era isso. A criança nunca era ouvida. Então, eu tirava muitas vezes as crianças da sala, chamava o pai, mas antes o pai chegava, estava conversando, para também entender. E as crianças só me tomavam nessa questão. No outro caso que você citou que foi esse assim, menino de Sabambaia. Foi esquartejado, né? é, acho que duas semanas atrás, não, né? é, a criança tinha é, é, passado por um abuso que elas castraram, né? um ano atrás, né? descobriram isso e a criança não foi ouvida. Pra onde estava o conceito, sei lá, nesse caso, como é que aconteceu tudo? Né? A criança estava sem estudar. Então, se assim, a gente fica, eu não sei como é que também é, é a questão do conceito, de lá, né? se não vai. conheço o conselheiro que aprendeu. Tivemos a oportunidade de conhecer ele, Lá na Colmeia, uma visita que a gente fez Mas é muito estranho Isso assim, me soa muito estranha Já ter é, passado por um abuso tão grande Como esse há um ano atrás E chegar a esse ponto de ser morto né? Então a gente fica uhum. Eu acho que nesse, Esses casos eu, eu, São casos que fazem com que a gente Pense assim Onde é que a gente está falhando Todos nós, né? todos nós enquanto serviço porque, nesse caso, esse caso do, desse, desse menino, é, enfim, as mães elas estavam mudando sistematicamente, né? Para fugir, enfim, da justiça e tal. É, mas aí eu pergunto: esse menino não foi atendido por um serviço de saúde? Não sei, eu não posso, né? Assim. Como é que foi? Como é que foi? Noti teve notificação? não teve. Então, assim a gente pensar, porque quando a gente trabalha com o direito de criança e adolescente, seja na promoção do direito, na proteção, principalmente nas políticas né, de proteção, é, a gente precisa trabalhar em rede. Né? Existe um princípio que a gente fala da incompletude institucional. A escola sozinha não vai dar conta, a assistência social sozinha não vai dar conta, o esporte sozinho não vai dar conta, a cultura não vai dar conta sozinha, né? A polícia não vai dar conta sozinha, né? Então a gente precisa trabalhar em rede. Isso é um princípio fundamental. E quando a gente observa que várias dessas instâncias estão falhando, a gente precisa repensar nossa prática e pensar exatamente onde é que está a criança, né? Porque ela é a centralidade desse processo. Né? E isso está no processo de escutar, né? de, de, de observar o que essa criança está dizendo né? para nós. Pode passar. Bom, agora a gente entra no, no marco normativo brasileiro. Todas essas, toda essa concepção da convenção, ela vem para dentro da nossa Constituição, né? antes mesmo da convenção em 89, que é a nossa Constituição é de 88. Né? Mas a concepção dela inteira vem para o nosso pode passar para o nosso artigo 227, né? Famoso, conhecido por todos nós. Esse artigo 227, gente, leiam, releiam, decorem, porque ele é o cerne de tudo. O 227 e o 228, porque o 228 fala da, inap, in, da imputabilidade penal, tá? Então, o 227 é o, dois, dois, sete, sete, é o de, é dever da família, da sociedade do Estado. Então, aqui, na primeira fase, ele já traz de quem é a responsabilidade. Então, é da família, da sociedade do Estado. Então, ela não é só de responsabilidade da família. Então, famílias... A gente tem que ter muito cuidado Porque às vezes o que o pai fala Ele é meu filho, eu faço com ele o que eu quiser Não, querido Ele é sujeito de direito E o senhor não faz o que você quiser com o seu filho Você não pode Violentar seu filho Você não pode bater no seu filho né? E isso O conselheiro tutelar tem que ter muita clareza Porque As famílias na maioria dos casos, a gente sabe que o espaço familiar é um espaço também de violação de direitos. Né? Não é só na sociedade, não é só na rua. E a gente vai enfrentar muitos casos disso. Né? Então, a responsabilidade é da família, da sociedade do Estado. assegurar a criança e adolescente e ao jovem. E o jovem veio com o estatuto da juventude, que eles conseguiram colocar a questão do jovem no 227, com absoluta prioridade. Outro princípio importante: absoluta prioridade diz, significa dizer que é prioridade. Não tem meia conversa, né? Mas assim, no Brasil, a gente sabe que algumas leis são muito é, seguidas, claramente seguidas, outras nem tanto, né? Mas está na lei. E a nossa, eu sou de uma linha que acho que a, a legislação é super importante para segurar. Ela nos dá um norte. Mas se a gente não está na rua brigando por ela, construindo a legislação, né? O pessoal da UNB do direito achar na rua, não adianta, né? Porque isso tem a ver com um processo de mudança de cultura social, de paradigma, né? Seria maravilhoso se fosse simplesmente estar na lei, tá tudo tem, tem que ser cumprido e pronto. Seria maravilhoso. A gente não estaria passando por uma série de ataques à nossa legislação e por uma série de retrocessos. Então, se a gente não tiver a legislação que eu digo, ela é fundamental. Então, assim, se a pessoa vier, lá, não Está na lei, é prioridade absoluta o atendimento. Ah, mas está na lei, né? Mas a gente tem que brigar por isso, constantemente. Mostrar isso constantemente. E o conselho tutelar é um órgão que vai fazer isso constantemente, tá? É, o direito à vida, aí vem todos os direitos fundamentais, né, gente? direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, então, o respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, gente. Tá? É, eu peguei, sabe o que para mim falou? Peguei um caso em que simplesmente a mãe, da, a, a mãe tinha, enfim, elas tinham se separado do, do, do marido. A mãe tinha ido para um outro município tentar um emprego, tinha deixado as crianças com a avó. E a avó teve que trabalhar e deixou com a vizinha. O pai ficou sabendo, entrou com o um processo, tirou a guarda da mãe, dizendo que a mãe não cuidava, que não era verdade, né? É, exigiu então, tirou a guarda exigiu a pensão ela não tinha condição de pagar essa mãe está presa hoje uma mãe que tinha muito cuidado com essas crianças ela estava infringindo a lei de, sobre o direito de convivência familiar e comunitário. essa vizinha fazia parte da comunidade era parte da relação dessa mãe como que, foi feito, que não foi feito um estudo de caso para entender a relação dessa vizinha, da avó e da mãe e a relação com esse pai e aí gente, o que a gente tem observado inclusive aqui na comissão é que quando tem uma violação de direito essa violação vai crescendo e se torna uma bola de neve então de um caso onde a justiça retirou a guarda da mãe, hoje essa mãe está presa por conta de pensão. Isso é muito sério. A atuação do conselheiro tutelar tá é muito séria. É? Muito séria. O caso que a gente acompanhou, o caso lá de, de Planaltina de Goiás, daquela criança os pais a mãe, se vocês não sabem né? infelizmente a imprensa criminalizou muito foi muito ruim nesse sentido é, mas a mãe ela, tava, ela foi presa é, por tráfico de drogas mas ela estava ela era usuária ela não, era, não era traficante ela já tinha recebido inclusive pela condição dela ter quatro crianças de poder voltar e, e cumprir é, em regime seriaberto por ser mãe das quatro crianças. Todas as, toda a comunidade assegurava e dizia que ela cuidava muito bem daquelas crianças, das quatro. Né? Ela ficou presa cinco meses, enquanto usuária. Tá? Em cinco meses, ninguém da rede verificou que essas crianças estavam sendo torturadas. Né? 20 dias antes se ela tivesse tido defesa técnica ela tinha saído e estaria com, com os filhos e ela saiu sem, ela ficou sabendo da morte da filha dela pela televisão tá? então é isso que eu falo da importância e do cuidado que a gente precisa ter é, na nossa atuação no nosso não julgar né? porque às vezes a gente não sabe é, toda, todos os meandros daquela relação, do que está aí e a gente precisa atuar a partir dos fatos e ponto, gente dar opinião valoração ah, eu acho que pelo que ela falou não é necessário porque é, é muita responsabilidade que um conselheiro tutelar tem nas mãos. Ele tem a vida dessas crianças na mão. É? É, eu lembro de uma de uma minha amiga minha que foi conselheira tutelar no Sul. E ela atuou e, e fez uma atuação achando que estava o máximo e tal. E quando ela viu, a criança estava chorando no canto. E ela foi conversar com a criança. e e a criança virou assim mas eu não queria ir para lá eu podia ficar com minha tia e ela falou cara eu não pensei na tia na hora não passou na minha cabeça a tia daquela criança como que eu não escutei essa criança antes de tomar a decisão né então é, é, é isso que eu queria um pouco passar para vocês, da importância do cuidado que vocês precisam ter na atuação, né? Então, vamos lá. Pode passar, Dani. Então, assim, esses dispositivos constitucionais, como eu disse para vocês, eles passaram por um amplo processo de mobilização social. A Constituição Federal, não pensem que foi um processo lindo, maravilhoso, todos dando as mãos. Não, foi uma disputa de concepção. A concepção minorista que estava no Congresso Nacional na época teve, não é à toa que a gente ainda tem tutelar no Conselho, né, gente? Porque era para ser Conselho de Proteção, não era para ser Conselho tutelar. Porque a palavra tutelar já era para ter sido deixada para trás. Então, a própria... Palavra conselho tutelar foi algo que a gente não conseguiu avançar no processo de constituinte. Pela concepção, a gente está num, num espaço de disputa, de disputa de concepções. Isso é o tempo todo, o tempo todo, né? É, mas foi uma lei que é, esse processo, né? Com mais de 200 mil adultos e mais de um milhão de crianças. O Mário Wolf fala tanto desse processo da Constituição do, do, da Criança Constituinte né? e Criança Prioridade Nacional e também do Estatuto em que se criava núcleos do movimento, do Fórum Nacional é, dos Direitos da Criança e Adolescente. Isso tudo, as propostas, as conversas com as crianças eram feitas nas ruas. Né? Tinha um grupo de meninos em situação de rua que discutiam artigo por artigo esse material era trazido, mandado por fax para cá, pra Brasília. O Fórum Nacional reunia isso, reunia junto com várias entidades, juristas, organizações da sociedade civil, e esse material ia para dentro do Congresso para ser debatido. Né? Tanto que tem um artigo no Estatuto que fala sobre, do direito à educação, que fala que a criança pode... É, questionar o professor sobre a sua nota né? É, né? perguntar para o professor sobre a nota que ele deu para ela isso tem um artigo no estatuto sobre isso que foi uma proposta de uma criança de Curitiba que falava que ela ficava indignada que ele recebia as notas e ele não podia falar nunca para o professor porque que aquela nota era daquela nota e não outra e isso foi para dentro do estatuto isso é participação então tudo isso toda essa concepção da legislação ela vem desse processo participativo né que foi impulsionado pelo processo da nossa própria democracia e por isso que não é à toa que está sendo colocado em cheque hoje em dia então os princípios né como eu tinha falado a criança enquanto sujeito de direito e a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Né? A prioridade absoluta no ordenamento dos esforços, né? de todas as políticas, enfim, e a responsabilidade tripartite, que é da família, do Estado e da comunidade. Pode passar. Eu falei um pouco já sobre isso, mas para a gente botar um pouco da proteção integral versus a situação irregular né? o código de menores eh, havia um caráter discriminatório que associava a pobreza à delinquência né? então quando a gente fala em situação irregular era que a criança estava fora dos padrões socialmente aceitos à época então a legislação não incidia para aquela família entre aspas Margarina, né? Parecia que a família era perfeita, mas a gente sabe que família perfeita não existe. Mas, para a visão social, aquela família era perfeita. Não, não, tem que incidir sobre aquela família, né? Mas eu preciso incidir sobre essa outra família, porque ela gera coisas que, eu, que me geram perigo. Porque ele pode ser um possível marginal, né? Nossa, aquele menino ali. Não sei, não. Então, essa perspectiva da criança como um possível risco social, ela passa a ser regulamentada pelo Código de Menores. Então, ele tinha um caráter extremamente discriminatório. Né? Então, era quem? Era criança negra, criança pobre, né? isso hoje em dia ou a gente já superou isso? A gente não superou isso ainda, essa visão, a gente ainda não superou a visão minorista. Por isso que o estatuto, né, a convenção, enfim, todo esse processo traz essa mudança paradigmática, mas a gente precisa continuar lutando todos os dias, reforçando isso todos os dias. Né? Então, os meninos eram subalternizados, considerados carentes de fatores <risos> ou abandonados. Eram, na verdade, as vítimas da falta de proteção, mas as normas lhe impunham vigilância. Então, assim, a culpa era do menino. O menino que estava, que era abandonado, ou o menino que era... A problema era o problema é o menino. Né? então a culpa passava a ser e aí o controle do Estado passava a ser em cima desse menino e não da desproteção que esse menino tinha né? então o código funcionava como um controle né? um instrumento de controle transferindo para o Estado a tutela dos menores muito entre aspas, inadaptados e assim justificava a ação dos aparelhos repressivos então a política era repressiva não existia uma política é, de proteção, né, de acolhimento no sentido de acolher aquele aquele adolescente, aquela criança, não. Inclusive tudo muito travestido numa política punitiva, né. É, não sei se vocês já viram, mas se não viram eu recomendo de olhar, de ver aquele filme do como é que é o nome dele do daquele educador lá de Belo Horizonte contador de histórias vocês já viram esse filme? vale muito pena ver porque a gente observa como é que era como que funcionava o código de menores né? a, a história dele é de um menino de uma periferia de Belo Horizonte em que a mãe vê uma propaganda da FUNABEI dizendo que coloque seu filho ali que ele vai ser doutor e a mãe era um, de uma linhagem, eu acho que de uns seis filhos, fala, o meu caçula vai ser doutor. E ela leva o filho dela para a bem E aí, desencadeia todo o processo dele. Hoje, ele é um pedagogo, contador de história, mas mostra exatamente essa visão desse Estado. tá? Vale muito a pena ver. A gente tem no YouTube. Tá? Então, o conceito de infância ligado à expressão menoridade contém em si a ideia de, de, de não ter. Ser menor significa não ter 18 anos e, portanto, não ter capacidades, não ter é, atingido um estado de plenitude, não ter. Ou seja, por isso que a gente não fala mais menor, gente. Por favor, vocês vão ser conselheiros tutelares, não usem mais a palavra menor. Né? Porque menor... É, quantos de vocês já viram aí reportagens que fala assim o adolescente de classe média tarará tarará mas o um menor da periferia da cidade tal existe um caráter de é, de discriminação quando eu uso menor né é claro que muito, Ah, mas é menor de idade nem menor de idade eu gosto de usar mas se vou usar, usa menor de idade porque aí você está se, se referindo ao fato de questão de idade porque, quando você fala que alguém é menor, é exatamente isso. Ele não tem ele não tem capacidade, ele é menor em capacidade, ele é menor em direitos do que qualquer outro cidadão. Né? Então, a, a gente utilizar criança e adolescente, a gente está dando a concepção de que a criança é sujeito. Né? Do direito, a criança precisa viver a sua infância, o adolescente precisa viver a sua adolescência tá? tem até o, o trabalho que a Dani fez, que ela apresentou é, no TCC dela em que ela olhou a, a análise de, de mídia, né? e que tem inclusive a ilustração assim menor de idade rouba adolescente claramente dizendo o que que é o que eu digo que é menor e o que eu digo que é adolescente? Né? E, e essa também é uma concepção que, que o estatuto traz, que é assim, toda criança e todo adolescente são sujeitos de direito. Então, eu não tenho diferenciação nisso. Né? Pode passar. Oi? Você passou? Passou, né? Tá, esse é o código. É, já o estatuto ele serve como instrumento de exigibilidade de direitos àqueles que estão vulnerabilizados pela sua, é, pela sua violação. Ao assumir que a criança e a adolescente são pessoas em desenvolvimento, a nova lei deixa de responsabilizar algumas crianças pela irresponsabilidade dos adultos. Agora são todos os adultos que devem assumir a responsabilidade pelos seus atos em relação a todas as crianças e adolescentes. A expressão menor é substituída por criança ou adolescente para negar o conceito de incapacidade na infância e na adolescência. Reconhecimento desse grupo etário como sujeito sócio-histórico. Pode passar. Aqui um quadro comparativo entre o Código de Menores e o, e o ECA, né? Então, dirigido a menor em situação irregular, o ECA para todas as crianças, né? É, Destina-se a vigiar e punir o Código de Menores, né? O estatuto a proteger integralmente direciona ao controle social da pobreza, o Código de Menores, enquanto o Estatuto para o Desenvolvimento Social, humano e social, eu diria assim. É, o Código de Menores é de natureza jurídica, proposta por juristas. Né? Não houve um processo de participação, como foi no caso da construção do, do Estatuto, que também foi jurídico, mas foi social, foi proposto por grupos e movimentos sociais. Né? propõe, no caso do Código, a centralização do poder no Estado e das ações no âmbito federal, enquanto o Estatuto traz a descentralização política administrativa e a paridade entre governo e sociedade para a tomada das decisões e resulta o Código Menores na estigmatização do pobre como menor em direitos, em dignidade, em respeito e em liberdade. E o Estatuto, na verdade, é a integração de gerações, de adultos, crianças e adolescentes, de classes sociais, de políticas públicas e de governo. Pode passar. Quando eu falo que crianças e adolescentes, o conceito de prioridade absoluta, o que, que eu estou dizendo? Que é primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência do atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a sua proteção à infância e à juventude isso que quer dizer prioridade absoluta pode passar né? o ECA gente é, com toda essa concepção que eu trouxe para vocês é, eu queria para vocês pensarem a estrutura tá? do ECA porque talvez na prova caia essas questões de, de estrutura e tal mas é, se vocês pensam a concepção de como foi pensado o estatuto, vocês não vão errar né? e como que foi pensado quando essa estruturação. Então a gente tem dois livros, né? ele é formado por dois livros, são 267 artigos. É, a parte geral, o livro 1, um, traz as disposições preliminares, então diz o que é criança e adolescente, né? traz é, no artigo 7 ao 69 todos os direitos fundamentais. Né? Então. Ele pensa, a partir das disposições preliminares, vem para os direitos fundamentais, né? que é o direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Depois ele traz a prevenção, no artigo 70 a 85, estabelecendo como direito de todos prevenir a, a ocorrência de ameaça ou violação de direitos. Depois ele entra para a parte 2, então, assim, a parte 1 eu estou falando das disposições preliminares, dos direitos fundamentais e da prevenção e violação de direitos. A parte 2, ele vai dizer como que eu vou garantir todos esses direitos. Então, eu vou pensar a política de atendimento, eu vou trazer as medidas de proteção, e aqui é um artigo que vocês têm que ler bastante, estudar bastante, tá gente? Porque são exatamente essas medidas que os, os conselhos tutelares aplicam, né? que é quando dá ameaça ou violação do direito fundamental. Né? Depois, eu entro para a parte da prática do ato infracional, então eu penso os direitos fundamentais, penso os direitos, no caso, dessas crianças que tiveram, estão ameaçadas ou tiveram seus direitos violados, e aí eu entro na perspectiva da, do adolescente que comete ato infracional. Então, essa é a lógica do Estatuto. Tá? É, e, e por que, que a gente briga muito de não levar, por exemplo, o sistema socioeducativo e correlacionar ele com o sistema prisional? Porque a concepção do sistema socioeducativo ele tem que estar dentro do Estatuto, porque o ele é adolescente. E o princípio do porquê que a gente tem um regime especial, sócio educativo para adolescentes, é porque ele, primeiro, é sujeito de direito, mas aí você vai falar: "Não, mas o adulto também é sujeito de direito". Beleza, ele é. Mas ele está num processo peculiar de desenvolvimento. Portanto, eu não posso aplicar para um adolescente o que eu aplico para um adulto no sistema penal. A política estabelecida dentro de um sistema socioeducativo deve ser diferente, porque ele está em processo de desenvolvimento. E eu sempre digo isso quando vem com papo de rebaixamento da idade penal. Hoje eu tenho 42 anos de idade. Daqui a três anos eu vou ter 45. Pouca coisa na minha vida vai mudar em termos de desenvolvimento. né? de 42 para 45. Agora, um adolescente de 13 anos e um adolescente de 16 anos é um salto do processo de desenvolvimento. Eu não posso comparar eu passar 3 anos recluso com privação de liberdade e comparar um adolescente que entrou com 13 e vai sair com 16. O desenvolvimento desse adolescente né, Ele é muito rápido né? A gente tem esse processo de desenvolvimento A gente tem um processo de desenvolvimento Absurdo na primeira infância Por que, que a gente tem um trabalho Muito forte de trazer A dimensão da primeira infância Porque naquele No período onde De um ano Você tem um bebê que não fala Que não anda e num período de um ano essa criança está correndo. Olha o que, que é o desenvolvimento desse ser. Em um ano na minha vida, pouca coisa vai mudar. Agora, como adulta. E a mesma coisa acontece na adolescência. A mesma coisa acontece na adolescência. Se a gente pensar nos nossos adolescentes, de 12 a 18 anos, o processo de desenvolvimento deles é algo. Impressionante de se reconhecer de, né, Porque a gente sabe que na infância você tem um processo Primeiro com os pais, depois vai se desenvolvendo Eles vão é, se entendendo enquanto sujeito né? E na adolescência tem aquele, todo aquele processo de construção social Da sua própria aceitação E do processo de amadurecimento mesmo Então, por isso, gente não é porque, ah, não sabia o que estava fazendo, agora já sabe, a adolescência não é mais a mesma. Não é isso, gente. É que o processo de desenvolvimento de um adolescente é completamente diferente de um adulto. E o que a gente faz? A gente vê, a partir do nosso umbigo novamente, a gente acha que a gente tem que fazer com que o adolescente entre com 13 anos e saia com 23 anos. Privada de liberdade. Né? Então é por isso que a gente briga e briga muito para o sistema socioeducativo tá, estar, na verdade, né? é, dentro dessa concepção, regido pela Convenção, regido pelo Estatuto e pela Constituição. Né? É, então, aí você tem a prática inflacional, depois as responsabilidades de pais e responsáveis, do conselho tutelar, então o estatuto tem artigos claramente dizendo qual é a responsabilidade de vocês, também peguem esses artigos, leiam, né? do acesso à justiça, e embaixo, que acabou, são de, de crimes e de questões administrativas, né? Pode passar, Dani. Da política de atendimento, eu acho que é importante a gente entender, porque toda essa garantia dos direitos que, que são assegurados, como é que a gente assegura ela em termos de Estado? Né? Você tem direitos fundamentais, como é que você vai garantir isso? Através das políticas públicas. E como que eu vou garantir as políticas públicas? A partir do orçamento. Né? Então, se eu não tenho orçamento para as políticas, o Estado vai ser falho em muitos momentos na garantia dos direitos fundamentais. Essa lógica ela não se dissocia, né? não tem como ela ser dissociada. Então, se eu tenho direitos fundamentais, se está garantido, eu preciso ter políticas públicas, que aí é o papel do Estado para assegurar esses direitos. E eu preciso de orçamento para assegurar essas políticas públicas. Sem isso, o Estado é falho o tempo inteiro. E a gente vê isso o tempo inteiro. Né? É, e aí o, o, o estatuto ele traz que a política de atendimento dos direitos vai farciar através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então, ele traz também uma responsabilidade para a sociedade civil. Né? É, e traz... É, a dimensão da união dos estados, do Distrito Federal e Municípios. No artigo 227, ele vai dizer quais são as linhas de ação dessa política. Então, são as políticas sociais básicas, as políticas e programas de assistência social em caráter supletivo. Isso aqui a gente já está até ultrapassado, tá? Ele Pensando que isso aqui é de 1990. Depois a gente já tem o SUAS, né, que redefine o que é a política de assistência. A política de assistência também cai. Então, é importante vocês darem uma olhada e perceberem essas concepções que mudam. Né? Então, a política de assistência não é feita mais com um caráter supletivo. Ela é um direito. né? Ela é um direito assegurado. Ela é um tripé dentro da constituição da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é feita pela Previdência... Assistentes, assistência Social e Saúde, que é o um tripé básico para que as pessoas tenham minimamente a sua dignidade garantida. Então, se eu desfaço desse tripé da Constituição, eu é, permito, em termos de legislação, que as, crianças, que as pessoas possam viver em patamares não dignos, né? Indignos, inclusive. É, então a gente tem que ficar ligado nessa proposta de reforma da Previdência o que, que se quer também com esse processo. Essa outra conversa. É, mas a política de assistência é um, um direito. Tá? Então, isso aqui já mudou: é, serviços especiais de prevenção e atendimento médico psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Serviços de identificação e localização de pais responsáveis, crianças, adolescentes desaparecidos e proteção jurídico-social por entidades de defesa. Aqui, gente, foi um inciso um, posto porque, na época, os centros de defesa faziam esse trabalho de proteção jurídico-social. A gente não tinha ainda é, a perspectiva da defensoria pública como a gente tem hoje. Né? Então, isso aqui também foi uma articulação feita pelo movimento da infância para assegurar. Hoje em dia, é, você já tem uma outra perspectiva com uma ampliação das, das defensorias e tudo mais. Pode passar. Bom, é, as políticas sociais básicas né, são as políticas que são responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Então, se eu tenho direito à educação, eu tenho que ter uma política para a educação. Né? E assim sucessivamente. Então, as políticas de proteção especial são as políticas voltadas à proteção da criança cujos seus direitos foram ameaçados ou já foram violados. Né? E que necessitam de um regime especial de atendimento. Devem necessitar serem implementadas de forma articulada entre as diversas políticas, assistência, saúde, como eu digo, quando eu tenho uma situação de violação de direitos, de violência, é, eu jamais vou dar conta sozinho. Né? Que é o princípio que a gente fala da incompletude institucional. Então, eu tenho que articular essa rede para poder fazer esse atendimento integral. Pode ir. E aí, por isso que é importante a elaboração dos planos municipais, estaduais e federais que integram e articulam diversas ações no sistema de garantia de direitos. Pode passar. Esse aqui eu não vou ler não, gente, como eu vou dar para vocês. Depois são as diretrizes da política de atendimento. Só passar rapidamente... Mas o que ela traz? A municipalização do atendimento, então ou seja, a criança está lá no município. Então, eu tenho que pensar essa política lá no município. Não adianta eu pensar aqui e não entender a realidade que vive. Porque uma, uma criança que vive hoje aqui em Brasília, na estrutural, é completamente diferente a realidade de uma criança que é ribeirinha. Então, se eu não pensar a partir disso, eu também vou estar... Né, é, não vou estar atendendo as diretrizes específicas de cada localidade, de cada município. É, a criação dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais dos Direitos da Criança. Então, a política de atendimento ela traz a figura do Conselho de Direitos, que é o órgão deliberativo das políticas. Tá? E esse órgão ele é paritário, ele, é ele tem governo e sociedade civil. tá? Então, as ações, qualquer política para a área da infância deveria passar pela deliberação desse conselho. Na verdade, deve passar. Né? É, a descentralização política administrativa. Outro, outra diretriz é a manutenção do fundo. Então, todo conselho tem sob a sua responsabilidade um fundo. O um, um fundo seja... Conselho Nacional, Estadual e Municipal Esse fundo Ele é utilizado Para trabalhar ações que sejam Complementares, ele não está Para financiar Política pública, por exemplo De assistência, eu tenho um fundo Para política de assistência, eu tenho um fundo Para política de saúde, eu tenho um Fundeb para educação Mas ações complementares Então, lá na frente A gente viu que ele traz a responsabilidade para o Estado e para a sociedade Então, o fundo, a partir de, é, da construção do conselho Onde o conselho vai dizer quais são as prioridades Ele pode financiar projetos da sociedade civil Que estejam de acordo com a deliberação do conselho das prioridades né, Como projetos governamentais desde que sejam complementares e tenha começo e meio fim, né? Você não vai poder fazer o financiamento da política através do recurso do fundo. O é... que mais? É... A integração operacional dos órgãos do sistema de justiça, né? Para agilizar o atendimento ao adolescente a quem se atribui a autoria do ato infracional Então, eu preciso que esses órgãos de justiça trabalhem articulados. A participação dos diversos segmentos da sociedade. É, enfim, a integração também dos órgãos do sistema de justiça e das políticas públicas, no caso dos programas de acolhimento familiar e institucional. A mobilização da opinião pública, da participação. Então, aqui eu trago a diretriz da participação. Né? É, a especialização e formação dos profissionais, então o Estatuto traz como uma diretriz da política a questão que sempre é falada da formação, da capacitação, né? e, e a divulgar, realização e divulgação de pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e sobre prevenção a violências. Essa última foi acrescentada a partir da, da lei da primeira infância. Pode passar, então a gente vai rápido. Aqui um pouco da diferença né? do, do, dos dois instrumentos que vêm com, com o Estatuto e que são fundamentais para a gente pensar esse ordenamento. Um é o Conselho de Direitos, que é esse órgão que detém a prerrogativa legal e constitucional de deliberar, ou seja, definir e decidir quais políticas de atendimento deverão ser implementadas, ou seja, quais as estratégias serão empregadas a partir das ações articuladas dos diversos órgãos, programas e serviços existentes ou a serem criados no sentido da efetivação dos direitos de criança e adolescente. Deve deliberar sobre a política de atendimento, mas também deve fiscalizar a sua efetiva implementação. Então, o Conselho tem, ele delibera, mas ele também vai fiscalizar. tá? e prevê o princípio da paridade, da participação. Então eu tenho atores da sociedade civil, organizações da sociedade civil e governo. A organização da sociedade civil é eleita através de um processo eletivo, né, que se escreve, enfim. E os representantes governamentais, obviamente o governador vai e indica de qual, de, das várias pastas, né, cada enfim, município, estado faz uma legislação própria. Dizendo das áreas, aqui a gente tem é, por área, né, que são as áreas afetas à criança e adolescente, e faz a indicação. E o conselho tutelar, né, que é o órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo direito da criança e do adolescente. O objetivo fundamental não é simples aplicação de medidas ou um mero encaminhamento o qual também fiscaliza, mas sim a efetiva solução que aflige a população infantil juvenil, proporcionando de maneira concreta a proteção integral. Pode passar. É, e o, o, o estatuto, a convenção, na verdade não tem nenhum artigo no estatuto que fale sobre o sistema de garantia de direitos. Mas, como eu falei, é, nenhuma dessas aplicações às políticas de algum direito vai se dar de forma sozinha. Eu preciso de um sistema que se organize para garantir esses direitos. Então, é, eu tenho dentro do Estatuto toda essa concepção. Né? E aí, é, o, o Conanda, através de uma resolução, né? depois tem o número dela aí. Estabelece o sistema de garantia de direito que vocês vão escutar muito de falar de SGD, tá? Que busca assegurar os direitos fundamentais relacionados à criança e adolescente sejam efetivamente operacionalizados por instituições e autores que integram esse referido sistema. Pode passar. O sistema, ele tem três eixos, que a gente fala: o eixo da promoção, o eixo da defesa e o controle dos direitos, que seria o controle social. Pode passar. A promoção é a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente, que integra o âmbito da política de promoção dos direitos humanos. Ou seja, o eixo de promoção são todas as políticas relacionadas aos direitos fundamentais. Então a política de educação está no eixo da promoção, a política de saúde, né? A é, a cultura O esporte Está nesse eixo da promoção Quando eu promovo é, O direito da criança e adolescente A partir de uma política tá? O eixo de defesa É o acesso à justiça Então todo o sistema de justiça Inclusive os conselhos tutelares Estão é, vistos Dentro desse eixo Que é o eixo de defesa Tá? É... Então, é na possibilidade de se recorrer a espaços públicos, institucionais e mecanismos jurídicos de proteção legal para assegurar a impositividade daqueles direitos e sua exigibilidade em concreto. Tá? E o eixo de controle de direitos. Esse controle, e aí o Vanderlino traz essa concepção, ele pode ser um controle social difuso, por meio de órgãos da sociedade civil, organizações, inclusive, por exemplo, um fórum de organização que faz esse, esse controle, mas também do próprio de controle institucional, que seria o Conselho de Direitos e órgãos também de controle interno. Então, o sistema de garantia de, garantia de direitos está pensado nesses três eixos de promoção, que são as políticas públicas, de defesa, que é o acesso à justiça e de proteção né? e é, o controle social. Tá? E eles devem ser implementados de forma simultânea e harmônica. Tá? Pode passar. Aqui, gente, são sugestões de leitura que eu dou para vocês. Né? É, é muito importante que... Inclusive, foi a sugestão da da Queca, que é conselheira tutelar, ela mandou para a gente é, é importante que vocês leiam essas leis, a lei que dispõe sobre os conselhos tutelares aqui no Distrito Federal é, o decreto distrital que é o regimento interno dos conselhos né? a resolução do Conanda que dá os parâmetros para a criação e funcionamento dos conselhos no Brasil e a resolução 170 que traz do processo de escolha com data é, unificada, assim como a própria legislação nacional, tá? Pode passar, a gente está finalizando. Pode ir. Aqui, gente, só, só rapidinho. Aqui é uma linha do tempo, gente, que eu fiz com as principais que a gente fez aqui no mandato. A gente lançou a Frente Parlamentar pelos Direitos da Infância, na sexta-feira, e a gente fez uma linha do tempo. Então, esse material vai estar com vocês. Só não tem o artigo 227 da Constituição, mas já está dito lá. Mas são as principais, eu diria que são as principais legislações na área da infância no ponto de vista, na perspectiva nacional. Né? E que é importante que vocês também deem uma olhada e vejam. Pode, pode passar. Foi caro. Da proteção integral proporciona na prática, na composição da rede de serviços destinados à garantia dos direitos de criança e adolescente e na política de atendimento que é o artigo 86 pode passar e superamos totalmente a lógica da situação irregular do código de menores muito para trás. Esse é meu contato, gente. É, se vocês tiverem alguma dúvida, né? É, vocês deixaram os e-mails ali com o pessoal, Tem? É, Eu vou deixar esse material com vocês, tá? Então vocês vão poder entrar nessas legislações, ler, terem mais aprofundar um pouco. Eu sugiro, na, na internet, tem muito material sobre o estatuto de professores, até de cursinhos, enfim, que no próprio Acelera Sedeste, que vale a pena, que esmiúça os artigos, porque como vocês vão preparar para a prova, é importante. Mas eu queria trazer aqui é, essa visão, que eu acho que se a gente compreende a concepção do que a gente está atuando e do, do porquê que essa legislação é desse jeito, né? E, de, e de toda a transformação que ela trouxe né? é, em termos da concepção da, da criança e do adolescente, a gente consegue compreender melhor, inclusive analisar melhor, né? e, não, e não cair em pegadinhas muitas vezes, porque a gente tem muito clara qual é a concepção que a gente está, é, que está que por trás né? de toda essa legislação. É isso, gente, desculpa qualquer coisa tá, Obrigada.